agraciado com o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2022 pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, vinculada à Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia. A edição do Prêmio Pesquisador Gaúcho deste ano teve como tema A Ciência Gera Desenvolvimento. Esta premiação busca reconhecer o trabalho de pesquisadores e profissionais que se destacaram na academia, nos setores público, industrial, empresarial e na área de comunicação. O prêmio também incentiva a cultura da inovação nas cadeias produtivas e a integração entre governo, comunidade científica e o meio empresarial para a geração de melhorias à sociedade gaúcha. Contemplado na área das engenharias, Foliato tem robusta e qualificada produção científica principalmente nos temas gestão de operações em saúde, controle multivariado de processo, otimização experimental, análise de confiabilidade, customização em massa e métodos quantitativos para a geração da produção. Além de larga experiência como pesquisador na área de engenharia de produção, com ênfase em engenharia da qualidade, análise da produção e pesquisa operacional. Professor Flávio, seja muito bem-vindo aqui no podcast. Bom dia, Mariana. Muito obrigado por me convidarem para participar dessa edição do podcast da Escola de Engenharia. Fico muito feliz também com o convite da própria Escola de Engenharia. Estou muito feliz de representar o URGS aqui. Vamos lá! Professor, como o senhor recebeu essa escolha do seu nome como pesquisador destaque do Prêmio FAPERGS em 2022? Olha, Mariana, é sempre uma surpresa quando a gente fica sabendo que recebeu um prêmio dessa magnitude, o principal prêmio de ciência do Estado. O prêmio que é concedido para a área da engenharia, ele abrange todas as engenharias. Então a gente tem um, um grande número de pessoas concorrendo. Então é sempre surpreendente quando você recebe a notícia que o prêmio foi concedido. Fiquei muito feliz, particularmente porque na Engenharia de Produção, na pesquisa que eu fiz, eu fui o primeiro a ser agraciado. E é uma engenharia que, além de ser uma engenharia relativamente nova, a ufrgs teve um papel muito importante na consolidação da Engenharia de Produção no Brasil. Nós fomos o primeiro curso de graduação pleno em Engenharia de Produção. E eu fui uma das pessoas que ajudou a montar esse curso lá no início, lá no ano 2000, recém-ingressado na ufrgs Para mim, é o um coroamento de uma trajetória que, Começou lá na montagem do curso, depois na montagem do curso de doutorado também, que eu participei. Todas as atividades aqui que a gente desenvolveu para alavancar a engenharia de produção no Brasil. Então foi realmente uma alegria receber esse prêmio. Professor, as indicações mobilizaram a comunidade científica gaúcha na realização da submissão dos concorrentes. De que forma pode ser mensurado o desempenho científico e o valor da produtividade científica de cada pesquisador? Pois é, isso é uma boa pergunta. É uma análise de decisão multicriterial. A gente tem que olhar algumas dimensões, mas na academia, no trabalho acadêmico, existem algumas dimensões que são consenso. Uma delas é a produção bibliográfica, que é o volume de produção de artigos, artigos divulgados em periódicos qualificados, registrados em bases como JCR. Então, esse aí ao meu ver, é um dos principais critérios para se escolher o pesquisador gaúcho, o é um pesquisador gaúcho, já que é o veículo que a gente usa para divulgar as pesquisas. A segunda dimensão é a dimensão de formação de pessoal, de graduação e de pós-graduação, especialmente de pós-graduação, que é onde a pesquisa acontece mais. Então, o volume de mestres e doutores formados ao longo da trajetória, eu acho que é um critério bem importante nessa decisão. E o terceiro critério que eu acho que também é levado em conta é a interação do pesquisador com a sociedade. De que forma a gente faz com que a nossa pesquisa chegue no setor produtivo, no setor público, de que forma as pessoas são impactadas por essa pesquisa. Isso aí é medido através dos projetos que a gente faz, projetos de extensão, com empresas, com empresas privadas, empresas públicas a equipe que é envolvida nesses projetos também, qual é o número de alunos de mestrado, de doutorado, de graduação que são envolvidos. Então eu acho que essa foi basicamente a análise que foi feita no nível interno aqui na URGS quando os programas de pós-graduação indicam os seus candidatos esses são os critérios pelo menos aqui para nós, esses são os critérios que são avaliados. Então eu acredito que no prêmio FAPERG também seja parecido com esse tipo de avaliação. Professor, como a gente já conversou aqui também pelo que consta no portal da o prêmio é concedido tendo como critério todo o conjunto da obra, incluindo produção e a produtividade. Mas uhum. seria possível destacar alguns dos seus trabalhos que possam ter agregado maior valor para a escolha do seu nome como pesquisador de destaque? Eu posso dizer o que eu acho que foi considerado, claro. não sei se que foi exatamente o que foi considerado. Lá no início da minha trajetória, eu acabei meu doutorado no finalzinho de 97. Fiz o doutorado nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar aqui na UDA. Lá nessa largada, eu comecei a trabalhar com um tema que era bem incipiente ainda na área de gestão de operações, que era o tema de customização em massa, que é como adaptar sistemas produtivos para produzir produtos personalizados, sem com isso penalizar o custo do sistema produtivo. Era um assunto muito novo na época, tinha pouca pesquisa publicada a respeito desse tema. Eu e mais um colega que também tinha voltado do doutorado, tinha feito na Inglaterra, a gente se interessou pelo tema e resolveu fazer uma pesquisa sobre ele. Então a gente publicou um artigo que mais ou menos consolidava o que havia de pesquisa feita até aquele momento sobre esse tema de customização em massa e dizia o que, que aconteceria na sequência, a nossa visão do que, que ia acontecer com esse tema. Nessa época, customização em massa na prática estava começando a ocorrer na indústria automobilística com a personalização dos automóveis, aquelas plataformas, ainda na época não era plataforma online, que o cliente dizia o que ele queria nas características do automóvel então ele gerava um item que era customizado para a preferência dele. Era o único exemplo que a gente tinha. E mais alguns exemplos bem locais, assim, na indústria do vestuário tinha algum esforço de utilização de sistemas pracionais para personalização de itens, então era um assunto muito novo. E a gente então publicou esse artigo num periódico internacional bem importante, e depois a gente fez várias outras publicações. A gente tem uns 15 artigos sobre esse tema publicados, eu e esse no palé. E a gente acabou publicando um livro também pela Springer de Londres sobre o tema customização em massa. Esses trabalhos, apesar de eles não serem muitos, tem outros assuntos que eu publiquei muito mais do que customização em massa. Eles tiveram mais de 3 mil citações até hoje, então eles são muito citados. Toda vez que eu viajo e vou em congressos, na área de gestão de operações ou na área de engenharia de produção, as pessoas me reconhecem pelo trabalho de customização em massa. É um trabalho que eu fiz lá no início da minha carreira, depois eu voltei a revisitar o tema ao longo dos anos, mas ele não é um tema dominante assim, na minha trajetória acadêmica. Em termos de volume de produção, ele não é um tema dominante. E ele acabou me botando no mundo. Então, eu acho que, graças à customização em massa, as pessoas me reconhecem quando eu participo de eventos. A gente sempre focou muito em sistemas produtivos industriais aqui, na né, engenharia de produção. E nos últimos anos, a gente tem eu e outros colegas, a gente tem focado mais na parte de gestão de serviços, já que o Brasil ele é um grande gerador de serviços. O Brasil, o nosso estado, é natural que a gente se interesse sobre esse tema. E aí, nos últimos 10, 12 anos, eu tenho trabalhado muito com a parte de gestão de operações em saúde trabalhando dentro de hospitais, como hospital de clínicas, hospital Moinhos de Vento. Eu acredito que isso aí também tem aumentado muito a visibilidade do trabalho, já que esse, sim, sobre esses temas eu tenho um volume muito grande de produção, é bem mais do que eu tenho sobre customização em massa. Então eu acho que é uma conjunção desses temas que eu tive a sorte de começar a trabalhar com eles bem na origem, essa parte de gestão de operações de saúde. Eu também fui um dos primeiros a trabalhar com o tema saúde 4.0. Faz uns 4, 5 anos atrás, publiquei um artigo sobre esse o tema também tem um volume muito grande de citações. Eu tive a sorte de escolher temas que primeiro me interessavam, senão não tem graça, e também interessavam a outros e estavam bem no início. Então eu acabo sendo muito citado. Professor Flávio, você fala em sorte, mas receio em dizer que é uma capacidade intelectual e como cientista, provavelmente, mais do que sorte. Na realidade, Mariana, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, então concordo contigo. Tem pouca sorte, tem muito trabalho mesmo. Professor, o senhor também tem uma viagem marcada agora, né? em breve, para realizar o seu pós-doc no final de outubro. Conte-nos um pouco da sua expectativa, para onde o senhor está indo, qual país, qual universidade, o que, que vai acontecer agora nesse período aí de pós-doc? É muito boa essa pergunta, Mariana, porque na pergunta anterior eu estava falando a respeito das minhas pesquisas sobre customização em massa, que é algo que eu fiz lá no início da minha trajetória acadêmica. Um colega que na época também tinha voltado do doutorado no exterior, que é o professor Giovanni Silveira. Ele vai ser quem vai me receber nesse pós-doc que eu vou fazer agora. É o segundo pós-doc que eu vou fazer. O primeiro eu fiz na França em 2005, entre 2005 e 2006. Trabalhei com um estatístico francês bem conhecido que o professor essa Saportar, trabalhando sobre temas de controle da qualidade. E agora eu estou fazendo o meu segundo pós-doutorado, que vai ser na Universidade de Calgary, no Canadá, sendo recebido pelo professor Giovanni Silveira, que é com quem eu fiz toda essa produção aí sobre customização em massa. Meio que fecha um ciclo, né? Porque a gente está querendo trabalhar juntos de novo sobre temas novos. Vamos ver se a gente tem sorte de novo na escolha dos temas. Ver o que que acontece agora nos próximos anos. Tem muito chão ainda aí pela frente. Então eu vou ficar um ano na Universidade cidade de Calgary, eles têm uma Business School que se chama Haskem Business School e eu vou ficar lá sediado durante um ano e vou ficar trabalhando em pesquisas com o professor Giovanni e os colegas dele, lá é uma escola muito grande de negócio que tem necessidade de Calgary no Canadá. Para finalizar, professora, no que tange a ciência e a pesquisa, nós vivemos um paradoxo atualmente no Brasil. Por um lado, a necessidade urgente de pesquisa e desenvolvimento científico tão essenciais para um projeto de crescimento do país e para fomentar a inovação não só, mas também nas cadeias produtivas. Por outro lado, a falta de recursos e a escassez de investimentos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 em um momento como esse? As agências todas, a FAPERG, que é uma agência estadual, as agências federais, CAB, CNPq, e as agências internacionais, todas elas têm um papel bem importante no fomento à pesquisa, através do lançamento de editais que estejam alinhados com o que existe de ponta na academia. A gente não pode desvincular. A nossa pesquisa ela tem que servir à comunidade, mas ela tem que sempre ser filtrada pelo aquilo que é relevante em termos acadêmico. Ela tem um filtro pela academia, olhando para temas que são de ponta, para a URGS continuar sendo a universidade que é, e ela também tem que ter relevância para o pro setor produtivo, para a comunidade como um todo. O lançamento dos editais pelas fundações de amparo à pesquisa, ou pelos órgãos de fomento à pesquisa, eles têm que estar tá olhando para essa realidade, a realidade acadêmica, o que, que se faz de pesquisa de ponta na academia, e como que isso aí pode chegar à comunidade, ao setor produtivo, de uma maneira geral. Então, as agências de fomento, elas têm um papel muito importante, e os gestores das agências de fomento e os comitês que fazem as, preparam os editais para as diferentes áreas, eles têm um, um papel essencial para fazer com que o fomento à pesquisa ande na direção certa. A gente, de fato, está vivendo um paradoxo, que é um triste paradoxo, se deseja que o país progrida, que a gente tenha progresso, crescimento, e a gente sabe dos exemplos que se tem pelo mundo afora, os exemplos que todo mundo gosta de dar é sempre o exemplo da Coreia, mas tem um outro exemplo que é bem importante também, dois outros exemplos, são os exemplos da Noruega e da Finlândia. Até pouco tempo atrás, até a década de 50, eram países pobres da Europa, e eles conseguiram virar o jogo e, e ter os índices de desenvolvimento que eles têm hoje, investindo em educação. Basicamente é isso aí, a, a chave da Coreia, da Finlândia, da Noruega é a qualificação da sua população, né? investir em educação. Educação de nível básico, educação de nível superior de pós-graduação também. A receita para isso a gente sabe qual é. Quando a gente fala em incentivo à ciência, incentivo à pesquisa, a gente está falando na ponta desse iceberg da de educação, né? que é o que a gente faz aqui na universidade. Mas tem várias outras ações de fomento também, as Fundações de Amparo à Pesquisa têm esse papel relevante, especialmente a cá, que é em fomentar a formação do quadro, não só de pessoal de nível superior, mas de nível básico que vai levar essa educação aí para a população. Então, as agências elas realmente têm um papel fundamental nisso. A nossa PAPERGS aqui tem um papel fundamental para o desenvolvimento do Estado mas não tem muita mágica nisso a gente sabe que para ter progresso e para ter um povo que consiga distinguir o que é verdadeiro do que é falso precisa educação. Isso a gente, a gente sabe bem. Professor Flávio Samson Foliato Muitíssimo obrigada por nos conceder essa entrevista. Parabéns por esse importante prêmio de Pesquisador Gaúcho 2022. Desejamos que a sua brilhante carreira como pesquisador seja longeva e possa continuar trazendo importantes contribuições para o progresso científico, que muito nos orgulha enquanto comunidade acadêmica da Escola de Engenharia e da UFRGS. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana. Obrigado pela oportunidade de vir aqui apresentar um pouco da minha trajetória, da minha pesquisa. De novo gostaria de agradecer a Escola de Engenharia por ter lembrado do meu prêmio e ter feito essa divulgação, para mim é uma alegria também. Eu sempre tive muito orgulho de representar a URGS onde quer que eu vá seja nas agências de fomento, que eu já participei em comitês assessores, seja em congressos no exterior ou agora que eu estou indo para esse pós-doc também. Eu tenho muito orgulho em representar a URGS. Eu acho que a nossa universidade é realmente um motivo de orgulho para o nosso estado e para o nosso país. Então eu fico particularmente orgulhoso por receber esse prêmio representando a URGS. Isso aí para mim é uma coisa muito importante. Muito obrigado por terem me recebido aqui. A gente que agradece.